Cadeira Base Fixa Vegas Veja como é fácil e rápido montar a nossa cadeira. Antes de mais nada, retire e separe as peças que vieram na caixa do seu produto. Comece pelos braços. Posicione o braço esquerdo no assento da cadeira. Parafuse as duas partes utilizando os parafusos maiores. Faça o mesmo do outro lado. Posicione o encosto da cadeira e fixe com os parafusos menores. Pegue quatro parafusos menores, posicione a ferragem do assento da cadeira e parafuse. Agora coloque as peças de acabamento para esconder os furos. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.